Então vamos continuar aqui. Primeiro fato, segundo fato. E terceiro fato. Ok. Primeiro fato, é o fim das brigas. Se você já vem pensando nisso, aqui mostra você pulando fora de situações constrangedoras que te levam a gastar energia sem necessidade. É como se houvesse aí uma percepção mais ampla dos fatos e você não quisesse mais insistir em uma situação ou fazer parte de brigas. Talvez até assumindo a responsabilidade e dissolvendo a questão. Segundo fato, um plano que sai do papel, um novo emprego, uma nova perspectiva, nos negócios, por um impulso que te leva a ter uma confiança maior em sua ação perante a vida. Alguns estando com uma energia boa e atraindo oportunidades, atraindo ajudas que vão te favorecer. Terceiro fato. Um medo aqui... Que te paralisa, te impedindo de fluir na vida, você estará de frente para ele uma coragem de olhar, de enfrentar, de resolver, de investigar o porquê das coisas, o porquê de tudo que aconteceu, de tudo que vem acontecendo, com Profundidade, como uma limpeza, uma faxina completa da raiz, tá bom? Gratidão.